certo? Sem deixar cair o clima. Sabe por quê? Aí, basta um pouquinho mais só, um pouquinho mais, só um pouquinho mais, só um pouquinho ei, mais. Ei, um pouquinho ei, mais. Ei, Pode soltar, pai. Tudo que vai volta, certo? Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. ei, ei. Aê, vem geral com a mão para cima, vem. Vem geral com a mão para cima, vem. Vem, vem geral com a mão pra cima, vem Vem, vem geral com a mão pra cima, vem Aí, formiga tinha falado de mustang Fuscão que é o pang O que vocês querem ver? Já tinha falado de Mustang, mas com toda a certeza é o Fuscão que é o Bang Dá licença meu truta, daqui você vai sair perdido O tênis é branco, meu freestyle é encardido Já era meu mano, você vai parar no colo, no extrapolo. Mas com toda a certeza as ideias é eu colo Só pra você entender como é que eu faço Você manda pouco, corrente de ouro, eu bato nesse tolo Pra que que vai entender meu mano, você é meu parceiro Assumo isso, te até o dia inteiro Por tão vendo o brinquinho que até o brilhante Você não é rapper, só serviria para pagodeiro só serviria pra canta o pagode Você vai pedir ajuda com certeza Pagode, esse é o Guilhermão Essa é a situação, esse é o Guilhermão Tô enfrentando um palermão? Ei, ei. Ah, ah, ah, ah. Vamos pra cima, vem Ei, ei, ei Mata esse cara do trap é. Mata esse cara do trap ei. Mata esse cara no trap. Mata esse cara no trap, Mata <Risos> Hei, uh, uh, esse cara no trap, Mata hey, esse cara no trap, Mata esse cara no trap, é tipo de observador que fica olhando ouro Sabe que agora é maluco você você morre Mas você fica falando do ouro Mas você não sabe, mano, que eu vim do cobre Faz tranquilidade, explico a cidade Sabe que agora é o meu papel okay. Eu tá pagodeiro, tá vendo a estrela que brilha no céu Pediu sua cabeça de troféu Mano, você vai sair perdendo, sabe, eu vou desenvolvendo Esse cara que já tá me reparando Mano, tranquilidade, agora esse cara tenta fazer rima comigo Não é insano Tá falando que eu sou o rapper Você sabe, mano, que você é um imundo um, um Tranquilidade, o meu rap sempre é bom Você sabe, que é vagabundo Sabe que agora Guilherme já vem fazendo a boa Você sabe que se você quer rima boa, então pega a bula Você é jogador Não, é fora do campo, só serve pra gandula Vocês ouviram, vocês decidem naquele padrão Quem gostou das rimas do Dois Gordos, Barulho? Quem gostou das rimas do Guilherme, bom barulhou? Aí, eu senti uma dúvida. Vou pedir de novo. aí, Puck. Ei. Aí rapaziada, chega junto, chega junto, ó. Chega junto, daquele jeito. É, é. Dois MC, um ataca, outro responde. A plateia quer o quê? Dois MC Vai partir pro bang bang O que vai escorrer uh, Tipo esses pássaros na praça Tá tudo bem, eu vou fazer o meu dever Que é matar também, então pode Ter certeza que esse cara cai Infelizmente mano te corta igual samurai Você só reparou, não falou Nada com nada, infelizmente mano Só rima intercalada, sabe por que? Eu sou verdadeiro, eu sou cagodeiro Hoje eu vou fazendo sua cara de pandeiro Irmão, então presta atenção Esse é o papo, você rimando Mano, cê sabe, é um desacato Cê sabe que agora você nunca faz o gol Você é o belo, eu sou Denilson Devo Denilson show Tipo 5 milhões, até 5 bilhões A minha rima é boa, não é alucinações Sabe por que, amigo, eu vou além? É alucinação quando eu falo que você manda bem Ei, ei, ei Demorou, demorou Vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima Demorou Demorou? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? A que vocês querem ver. Sander. E o que vai escorrer? Reparou o que ele falou quando ele mandou a rima improvisada. Eu entendi que você veio do cobre, porque aqui dois gordos te cobre de porrada. Tenha total certeza, eu vou levar pro terceiro essa situação. Eu te cubro de porrada e eu vou ganhar o um segundo, cobertura de razão. Já era meu mano com toda certeza, pode ter toda certeza. Que isso aqui eu vou levar. Realmente me faz de bandeiro, é lelê. Tão livre pra voar. Aí, Joe, ah, só pra você entender como é que eu bato. Esse cara com certeza aqui não vai passar. Você falou dos passarinhos que estão na praça, porque da minha frente você não vai passar. Só pra você entender como é que eu faço. O pit volta e na sua cara eu bato. É Denilson contra os turcos, suas rimas é curta e o cara é um maltrato. Yeah! Yeah! Ah, saudade a galera que tá na terceira aí. Você é louco, rapaziada? Aí, dois terceiro! terceiro. Terceiro. Terceiro. Caralho, pô, Brendão, aí. Tarei... Toda tentativa é válida, mas aí. Ótimo. <risos> Espero que entendam. Eu vou pedir a votação. Se der o dois gordo e o seis não tiver gritado terceiro, vou ficar bolado e puto. Já é. é. Ordem de rima. Quem gostou da zima do Guilhermão Barulho? Oh, oh, que gostado, quem gostou da zima do dois gordo Barulho? Não entendemos nada, tio. Grita terceiro nessa porra. terceiro round tá dado. Aí, como é que começa? Dois quando começa? Aí, é, junta mais essa rodinha, junta mais em geral. o terceiro, pro terceiro. Vem, vem, vem, vem, vem, vem. Rapaziada, tá vem no grito o é um movimento cultural que é onde chega e incomoda O hip hop é foda, o hip hop é o é um movimento cultural que é onde chega e incomoda O hip hop é foda, o hip hop é o hip hop é foda e você não quer um animal Sou samurai, mas isso é meu feudo Eu sou o senhor feudal Só pra você entender te corto igual batossai Se eu tô te matrotando Dois gordos te bate sai Só faça o um favor como eu falei Essa é a verdade, eu vou demonstrando Aqui toda a minha habilidade Falei que esse é meu feudo Você é só um feto, tá fora do meu reino É bárbaro, barbaridade Barbaridade mano, te falo na verdade Te falta muita rima Te falta o meu Sabe por que, maluco, cê intriga? Papo de reino com Jesus perante a terra prometida Cê nunca pegou, você nunca te inovou Cê tentou fazer sua rima, só que cê engasopou Porque pra mim, mano, cê é um vacilão, Me cubre de pancada, cê é o nerd que eu fazia com ecão. Eu sou o nerd, mas você é o otário Nunca esqueça que o nerd que sofre a bullying vira o empresário Cê tá sobendo disso, mas nessa você sai a terra um tijolo a menos, me perdoem pai Tranquilidade né mano, Você sabe que é tudo nosso Então cê era nerd, me desculpa, eu sou seu sócio Deu pra entender, você sabe, é sem intriga Abriu uma empresa de rima e foi falida Não foi falida, cê é só otário, é meu sócio, assumo Só que nessa empresa eu sou majoritário Eu que tenho a maior parte o sou o fudido, é a maior parte, parte aqui que eu te divido ah, divide, você é sem o empresário, eu sou o peão Que chega, faz o jogo, muda esse xadrez Entendeu? Você sabe que eu mando uma palhinha. Se é peão, comi seus peões, saí com a rainha Certo, minha rapaz Não quero mais saber de sacanagem Sabe de sacanagem. Por de rima, quem gostou das rimas do Dois Gordos, barulho! Ah, agora eu peguei, hein? Quem gostou das rimas do Guilherme, um barulho! Oh! Dois gordos da paz e vai